João, Não, o senhor pode fazer uma pergunta. João 1, 1, 1, 1, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Intermédio vem de intermediário. Estou lendo na versão NVI, que tu diz que é boa. E a versão Almeida também diz a mesma coisa. Intermédio, intermediário. Deus usou um intermediário Hebreus 1.13 foi bem claro em dois dias, foi por meio dele que Deus criou o universo, bem claro ali não tem o que contestar então a minha pergunta é, é a seguinte João 1 você diz que ali Jesus é chamado de Deus nenhuma nem testemunha já vai vai negar isso que Jesus é um Deus, ninguém nega Todo mundo está errado. Nós achamos que Jesus é um Deus, só que é um Deus subordinado. Agora, quanto à versão, à versão, à versão, tradução do Novo Mundo, que era é alterada, não é só a tradução do Novo Mundo que é altera. Tem várias outras bíblias que eu posso citar aqui para você que, que colocam um Deus, um ser divino. Não é só a tradição do Novo Mundo, você pegou bia no contra a tradição mundo, mas não é só ela, tem várias outras tradições, inclusive, tradições antiguíssimas, botam um Deus. Por que, que esses eruditos botaram Deus e não Deus? Porque você sabe disso, você sabe o motivo. Porque o texto diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com o, o artigo define Deus, e o verbo era Deus. Tá, mas... O verbo podia estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo. Porque ser e estar é diferente. É uma coisa totalmente diferente. Eu vou mudar esse texto para você. Eu vou mudar esse texto. Vamos esquecer. Eu vou usar um exemplo de um médico. Olha lá. No princípio, era o aluno. E o aluno estava com o médico. E o aluno era médico. Eu só mudei. Só mudei os personagens. A frase é a mesma. Olha bem, no princípio era o aluno, e o aluno estava com o médico. E o aluno era médico. O que, é que eu quis dizer? Que o aluno era o médico ou que ele era um médico? Qual que é a pergunta do senhor? Está acabando o tempo. <risos> é, a pergunta é: o que, é que eu quis dizer? Que o aluno era. O médico ou um médico. Eu só mudei os personagens. Esse José é pegadinha, hein? Não, eu não sou pedido, eu pedido, sou, eu só, Tudo bem, personagem. tudo bem. Tudo bem que o aluno era um médico. Claro, porque eu, posso, eu não posso botar. Olha bem, no princípio era o aluno, o aluno estava com o médico, definiu um médico e, e, e definiu um e o aluno era médico mas eu posso colocar um dado mesmo é o que diz João 1 no princípio estava com o verbo estava com o o ativo definido, Deus define o Deus e o verbo era Deus como no, tu sabe que o grego não usava o ativo indefinido Cabe ao tradutor colocar. Simples.